de dominador, dizia que eu ia ser seu dono e nessa eu dancei Hoje no universo, nada que brilha cega mais que seu nome Fiquei muda ao lhe conhecer, o que vim foi demais vazou Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto coração em paz se abalou É surpresa demais que trazes Ainda bem que eu nunca fui Mesmo quando ele não vai bem Algo me dizem. em negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá, O dia é Igual à noite. Tempo parado, lua. Há dias, calor e insônia noite. Quem ama vive a sonhar. De dia, voar é do homem. Vida foi feita estar, em dia. Com a fome, com a fome. terra, na guerra, no sossego, sua beleza é o gás, eu sou o homem, pode te dar Dias, calor, insônia, ó noite. Quem ama vive a é sonhar. De dia, voar é do homem. Vida foi feita nesta em dia com a fome, com a fome, com a fome. Mas se vem lá nas alturas com agruras, ou oh Pai. Seu guia na terra, na guerra ou no sossego Sua beleza é o gás, eu sou o homem Pode lidar além de calor, fidelidade A minha vida por inteiro lhe A minha vida por inteiro lhe dou A minha vida por inteiro lhe dou A minha vida por inteiro lhe dou Noite, noite, boa noite.